Você sente que tens errado muito em suas escolhas e que algumas dessas até mesmo já te prejudicaram em sua vida profissional ou pessoal. E isso mesmo você fazendo a coisa certa, mesmo seguindo a risca do que planejou. Mas infelizmente, os resultados obtidos não vêm como você esperava ser. Porém mesmo diante de toda a diversidade, ainda assim você insiste em continuar. Ainda insiste em seus sonhos, mesmo que muitos ao seu redor desacredite de seu potencial. O pessimismo das outras pessoas não podem te influenciar em suas escolhas, e nem mesmo você pode ser influenciado por seu próprio medo das coisas darem errado. Lembre-se, os vencedores também erram, mas eles não desistem, não é mesmo? Eles continuam persistindo até tornarem em realidade seus sonhos e projetos. Adote esse comportamento. Adote essa postura confiante e o mais importante de tudo, cuide de seu psicológico, pois ele pode ser o sujeito de sua glória ou mesmo o vilão de sua derrota. Você será criticado e até mesmo sentirá medo dos julgamentos alheios. E no final das contas, esses impedimentos que você coloca como obstáculos só te prejudicarão. E se quer acertar de verdade, Precisa eliminar do espaço interno que você tem aí na sua cabeça todas essas dúvidas e dificuldades que só existem aí dentro e só te pressionam aí dentro. Seja mais livre, mais leve e mais solto. Dessa forma, conseguirá encarar de frente aquilo que realmente importa, aqueles inimigos que realmente fazem sentido para o seu crescimento. Precisa focar nos verdadeiros obstáculos, nos obstáculos que existem Aqui no plano real, tal como seu próprio tempo, ou mesmo a força de vontade para iniciar e terminar algo. Esse sim, fazem sentido de serem chamados de adversidades, que jogam contra você e contra o seu sucesso. Sendo eles quem devem ser derrotados todos os dias. Mas enfim, você ainda não sabe se vale a pena o que está fazendo e pelo que está lutando. E eu lhe digo. Faz muito mais sentido lutar por algo agora do que ver o tempo passar e não ter feito nada. Apenas faça, viva um dia de cada vez, vença uma batalha de cada vez e lide com uma diversidade de cada vez. E dessa forma, quando for somar todos os seus pequenos e grandes esforços, lhe garanto que o resultado será satisfatório e te trará orgulho de ter continuado na sua trajetória. Não espere pela total prontidão ou mesmo pela total perfeição em algo, para dar início a um projeto pessoal. Comece mesmo que do pouco e com as ferramentas que tem em mãos. Afinal, o primeiro passo deve ser dado, e ele para muitos é o mais difícil. E dessa maneira, lidando com as suas escolhas de cada dia, farás algo que poderá se orgulhar, sendo seu suor, recompensado. Aprenda! que a ordem sempre será o trabalho e depois a conquista. Você nunca conquistará algo do nada para só depois começar a trabalhar. Não, primeiro você trabalha e depois você conquista o que deseja. Encare como de fato a realidade se apresenta a você e com muita determinação e força de vontade para vencer os seus obstáculos. Que esse vídeo possa te agregar em sua determinação e sabedoria se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative as notificações. Um grande abraço do Jovem Cultural e te vejo no próximo vídeo.